Hoje em dia é quase inevitável. Quando acontece alguma coisa, existe uma corrente de memes cada vez é maior. Uhum. Uh, então, Donald Trump existe muitos, dos Oscars existe muitos. O gifi.com, uhum. uh, O gifi.com é uh, o site mais popular para fazer upload de GIFs. Uhum. Memcreator.org. Neste caso, uh, tem logo uma série de imagens, daquelas que vemos muito, até mesmo em, em respostas no Facebook, respostas uhum. com meme. Agora, vou lá o link. Ele está a pesquisar o vídeo, ok, e é muito rápido, já está a gerar, posso selecionar o tipo de texto que eu quero, tem vários, um típico texto de, de meme, que é este tipo de formato, este site imgur.com, também é para, para criar uh, memes, tem aqui make a meme, ok, e aparece aqui, aqui. às vezes demora um bocadinho a aparecer, então agora... Posso apagar o link, e escrever o meu texto e publicar. Portanto, é só colar o link do GIF.